Show. É, então, assim, não tem nem muito por que não dizer o quão é importante, né? Você tem algum ponto aí que você quer dizer da importância, por que, que deve ou não ter o seguro incêndio? Olha, hoje, é, a importância desse seguro é assim, é você ter a tranquilidade de, num momento de um incidente, você, além dos dos danos né, de, é, psicológicos que isso vai gerar, e muitas vezes até físicos, né, você ter a tranquilidade de que aquele seu patrimônio, de que tudo que você construiu, muitas vezes, durante uma vida, né, ele vai ser restituído. E é, essa, esse é o principal ponto né, a, dessa importância. Para o inquilino, e aqui eu gostaria até de colocar uma, é, uma, um ponto de reflexão, né, para o inquilino, muitas vezes, no momento assim, ele vai é, colocar como uma responsabilidade do, do proprietário, o proprietário, por sua vez, vai falar, não, eu entreguei o imóvel em perfeitas condições, foi feita a vistoria, estava tudo certo, né, e a imobiliária fica nesse impasse, né, de não ter esse imóvel disponível para locação, então as as três partes num contrato de locação saem perdendo, né, e às vezes por um valor que esse dano poderia ser resolvido de forma simples, não precisaria entrar numa esfera judicial, porque esses processos normalmente vão para uma esfera judicial, né, para determinar a culpabilidade ali, então, é, se você tem um amparo de uma cobertura que vai indenizar todas essas partes, eu acho que é, é o melhor dos mundos, né, aí, tá aí a importância você tem algum exemplo aí de sinistro que aconteceu com vocês aí olha aqui na corretora graças a Deus nós ainda não tivemos é, um incidente assim de incêndio tá um, um foco de incêndio tivemos de outros é, outros segmentos né vendaval tivemos uma uma indústria lá no sul que é, no Rio Grande do Sul que deu um vendaval e foi foi um prejuízo muito grande né, na, no furacão no último furacão aí que teve então, é, e assim, é bem tranquilo, né, quando a, o cliente está amparado com uma cobertura, né, a gente aciona a seguradora, é feito toda o levantamento, e o legal de ter um seguro é porque neste momento também você vai ter esse amparo de um corretor, de um especialista ou até mesmo de um analista da seguradora, né, então é só, só vantagem eu só vejo vantagem, Felipe, e e assim, é a bandeira que eu levanto aqui na corretora que eu incentivo os nossos clientes a sempre contratar.